Round e aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais. Eu estou com o G. É o JC de Papai Noel. Enfrentando o Ed. Estou jogando essa magia, né? Que eu não sei muito jogar com o G, Mas eu sei que o Ed. Eita! Que é isso? enganou, foi... Oh, quieto. <risos> Olha, deu... Eu achava que ele ia andar farofa. Ele gosta de dar essa farofa invencível dele. Preciso ficar esperta. Oh, me agarrou. Cara, me deixa eu jogar! Dá licença. Nossa... E não me deram nenhuma chance. <risos> eu já fui pra cima. Eita farofa de novo. Puxa vida. Complicada. Eita. Tá nervoso. O bom que de jogar com dia é que ele tem a magia que bate no chão. Mas eu não tô tendo a oportunidade de jogar. Ah! Me deixa! Tava tá bravo. Você <risos> Round 1. Eu preciso ficar mais esperta nesse áudio aqui. Tomar a distância. Dei dicas, pessoal, das jogadas do G. O que vocês estão vendo que eu tô falhando né, na jogada. Poderia ter feito toma, vai falar. lá, vai sozinho. Agora é minha vez de atacar. Fica isso só mais um pouquinho. <risos> eu disso, dessa, eu não a não o que eu ia fazer. Aí, Caiu a bola <risos> Meu, não tá fácil, tá? Porque... Eita, farofa! Ela vai ter defendido Nossa Gente, massacrando o Papai Noel Coitado Olha aí minha bolinha ali Que não pegou Oh não! Me deixa <risos> cortada de mim. Fica quieto! Vou ficar soltando aqui, ó. Vai? Vem pra cá. Olha. Também para ganhar, tá? Negativa ali. Só tinha um risco. Qualquer coisa eu ia morrer. Vou ficar mais esperto agora. A minha bolinha não tá pegando, não. Eu tô batendo aqui e toda vez que eu chego perto, eu levo a farofa aí de novo. Quase eu, quase que eu peguei e essa farofa dele é invencível. Vai, pega. Ai, nem foi tanto sangue assim existencial. Quando a gente tá perdendo, a gente quer que vai bastante sangue. Nossa. Eita! Massacou, filho. Colocando a coluna no lugar dele. Oh, eu fiquei rápido aqui. Gente. Ah! Ganhei minha vez. Ai, era pra ter punido. Ai, meu Deus, e agora? <risos> Gente, quando não sabemos jogar com personagens, dá nisso. Mas valeu a pena. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Então, até mais. Tchau.